Olá, meu nome é Carlos, tenho 41 anos. Queria falar um pouquinho a gente de criar um Imóvel. Há um ano agora, né? Pela DF Casa. Foi uma experiência é, até tranquila, né? E... Eu gostaria de dividir um pouquinho de vocês esse, esse momento tão importante na nossa vida, né? Então, é... Procuramos a oportunidade de, de adquirir um imóvel, né? Por umas outra, uma outra instituição. E... Foi bem complicado. Inclusive, a, a própria forma que a gente foi é, é, recepcionado, né? É, recebemos alguns nãos, né? É, chegamos até a ouvir que era impossível o financiamento é, nas nossas condições, no nosso nome, né? Inclusive, isso desanimou bastante, né? Quase desistindo já de procurar um imóvel para para buscar esse financiamento, né? Mas aí conhecemos uma corretora, né? A Estela, e nos apresentou a DEF Casa a onde tivemos uma experiência muito boa e conseguimos esse, esse financiamento. Graças a Deus, né? O processo foi bem, bem tranquilo, né? Assustou um pouco, igual eu falei, pela praticidade, pela pela forma que foi resolvida, né? E, mas graças a Deus deu certo. Foi muito tranquilo mesmo. O prazo até superou aquilo que esperávamos, né? E foi bacana, foi legal, foi. Igual eu falei, foi quase inacreditável, né? Mas graças a Deus deu certo. A DF Casa Imóveis, ela foi uma experiência, assim, assustadora para mim, porque eu encontrei ela no Mercado Livre. Tanto quando meu marido estava procurando algumas opções, apareceu lá a Def Casa, eu fiquei até meio assustada. Falei, não, você vai comprar uma casa no Mercado Livre? Você é louco? A gente vai levar o golpe? E assim, e na verdade não foi o que eu imaginava, né? Porque eu, eu... Foi surpreendida também, então, foi muitas bênçãos assim em nossas vidas porque a gente teve foi muitas propostas que a gente teve e nenhuma delas chegou ao final, só promessa, promessa, promessas. E assim chegamos numa proposta com a DF Casa muito legal. Foi adquirido o nosso primeiro imóvel depois de 23 anos de casados, né? Sim, indicaria a DF Casa Imóveis, é igual eu falei, pelo acolhimento que tivemos ali dentro, né? A forma bem clara e que a gente foi atendido, eu acho que é, não teve a burocracia que, que eu tive em outros lugares, então eu indicaria sim, como já indiquei, já a DF Casa para alguns colegas. Não, inclusive, assim, eu recomendo bastante a DF Casa, a Estela também nos ajudou bastante em frente ao nosso primeiro, em nosso primeiro imóvel, a nossa casa, eu já fiz várias indicações, espero que as pessoas que eu indiquei tenham boa sorte também, assim como a gente teve, e é isso.